Rima com você eu preciso esperar o apolo yeah. yeah.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 Deixa com letra cristão de que eu possa ser o pro proceder No meu primeiro oito verso eu vou te atacar Eu vou fazer diferente de você Aê, quando eu passo macio Eu me libertando, mano, por caminho Esse cara acha que é batalha dos outros O primeiro verso ele tenta me fazer carinho Aê, mas não dá E que Mike, eu acerto teu rosto Eu te mando de janeiro a dezembro De dezembro a agosto Esse cara é mó fraco Mano de transação Hoje eu dei quero esse leitão lá por ruco, com meu sazão. Ah! Ele manda essa piada aí, cheio de orgulho. De dezembro a quanto você se fudeu porque essa batalha é em julho. Você louça seu, seu nome no lance. Essa vez agora você vai testar, até como se fosse trance. Ele falou que eu não ataquei ele, isso daí não foi papo de artista. Eu vi porrada, você viu um carinho. Olha o Ale, -o -ale o santo masoquista. Ah! 50, a meta da batalha é 600%, ou seja, você tá dando a metade de você, então... Ah! não entende o clique aqui de volta, toda revolta. Você não tá entendendo que se você não entregar o seu 100% o rap não te dá de volta. Esse cara não entende é vagabundo, porque tudo que eu faço renda a improvisação. Eu tô dando 50% por ditade, porque o outro 50 eu tô guardando pro magrão. Aê, vira tudo bem, rima é de mistério porque eu tô no avante. Na verdade eu dou 40 pra cada, que 20% eu deixo pro cante. Ah! Sinceramente, esse cara aqui tá falando do bagão. Vai o pro do Madrinho. Agora aprende, meu mano. Porque eu vou te bater no aqui, eu nem tolero. E é porque eu quero. Foi focando nos outros não, e não em mim, que pra mim tá 3 a 0 Boa noite, batalha da aldeia. Bora, tranquilo, pai. Boa noite, deixa pra depois. Agora é a mataria que eu quero mais dois. Sem balade de tiro, que sou Você vai acordar depois e vai acordar no bom dia. Pra ter medo, é Fui todos e agora fiquei com que sobrar. Fiquei na sua carcaça, então não tem problema. Picuda nos agudos, já revolta na Viena Okay. okay. I'm so good Como se você abrava é de neve Mas agora seu fim já é breve Você sabe que a bola é pesada falar o Marechal, meu rap é de leve Porque assim que eu te mato, no modo, Você sabe que agora eu faço na cima Pode rimar que aqui tem ataque Mas bota uma bota que não muda o clima Você quer é a o clima? Que tédio? Mano, eu vou te matar Quer Marechal, seu nível é médio juntado com de leve, vai ter que andar. Você vai saber qual é a essência Mano, eu virei seu tormento Eu tô te matando no modo vivo e de bônus modo... Eu morro e sou que cê me entendeu você falou que assim, eu vou dormir pra sempre A verdade eu já lidei Eu acordei sem o ventre. Por isso malo mal é chumbo trocado Acho que o tá aposentado Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho E hoje eu te matei morrendo Mas ah. esse é o de paz você sabe que agora ah. o que é o ano ah. e ah. Isso ah. é ah. chumbo trocado É chumbo pra matar É vesico, postura de rato ela falou que o nível é médio, o meu nível aqui é médio. Chico Xavier, se encontrou na derrota. Ah, é. ah, vai, eu fico do do pra caramba Representei no rap, o moleque, representei o um samba. Inclusive em outro colhei em Uberaba e eu vou colar em Uberlândia. Ele falou que eu tenho um constrói de rato, mas de trita vai fazer um biqueirinho pra Tinlândia. Sem ah, ah, é vontade, ah, se eu ver aqui não é feito com amor. Eu não vou pra Disneylandia, o mouse que você conhece é o do computador. É, ele acha que é MC, o Bernardo Uberaba, agora acaba Pega o Uber, vai embora daqui ah, Pega o Uber que eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora Eu tenho 99 punchline pra matar esse MC ah, <risos> é eu tá ligado que <risos> esse é o round Mano, vai voltar lá para o seu Playground Meu Uber é de grau porque eu tenho vouch Tudo bem meu mano, mas você já tá ligado que sua aqui é muito feia O Apolo já vem chegando com a dima Mas o Underground vai te ensinando no que é o MC que encequeia você, você acha que você é bom? Mas você não te filho, eu te valho com isso, porque eu não to virado no meio a meia Virado no meio meia, só que na verdade você vira o Bad Black Mato com orgulho, depois eu falo em Guarulhos Que é a terra do trap mais é 777 O que vai deixar o reino? Vai, te deixar no reino, porque o cara é igual a pirâmide, perdida Você é a bruxa creta, a meleca, só me falar e lá vamos nós. O bagulho é sério, essa é a improvisação. Você vai perder ponto de interrogação. Olha só o teu nariz, ponto de exclamação. Ei, oh, você quer falar de melega? Menino, sabe que eu já te elimino? Meu verso é fino, se eu botar o um dedo no seu nariz, eu vou arrancar um pino. Oh! Você que é pancada na roda dos MC chega pra todo mundo e fala: Vê se tá sujo aqui. É foda! Você quer cheirar? Junto com o Shiryu, você injuriou, chove ali de xará. Eu não entendi o seu verso, por isso eu passo Free. Vou pisar na cabeça do perigo, amigo: Tá sujo aqui? Love on.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 de aqui.